Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Helena Dama do Gesso, passando por aqui com mais um episódio do nosso Papo de Especialista. Agora eu estou com o Lucas. Pois é, o Lucas ele tem um curso chamado Escritório Lucrativo e ele ajuda pessoas a melhorarem o business dela, galera da área da construção civil. E o mais interessante, que ele está aqui no Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro pertinho de mim. É o Rio de Janeiro um pouco mais interior, né? Lucas, eu sou do interior, posso falar? Interior, sou do interior. Mas, ele tem um business muito legal e tem muita experiência no negócio. Tanto que está ajudando diversas outras pessoas a melhorarem o faturamento da empresa deles, melhorarem a lucratividade do negócio deles e alavancarem os negócios. E no fundo a gente está aqui para quê? Para crescer, né? Nada mais, nada menos que isso. Então, maluquinha, se apresenta aí para a galera. Bom demais, Eliana. Obrigado pelo convite aí. Adoro seu trabalho, é um prazer estar aqui compartilhando, que é a nossa missão, né? De estar compartilhando aí conhecimento. Então, meu nome é Lucas Quintanilha, ela já disse, sou arquiteto aqui do interior do Rio de Janeiro Resende, cidade da Academia Militar, Colhas Negras, e a gente tá aí, cara, gerando valor para outros arquitetos, designers, engenheiros, ajudando eles a apertarem ali os parafusos para deixar o escritório deles uma nova gestão liderança, lucratividade e ter aí maior alcance para que a marca dele seja melhor posicionada e no, no final de tudo a gente quer ter uma empresa bem sucedida, né? E eu falo que o lucro ele é proporcional ao valor que você gera para seus clientes e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Luquinhas, conta para mim. Você é arquiteto. Sim. Mas você trabalhou em outros escritórios ou tem, tem, sempre teve o seu escritório? Como é que foi isso de você Sim. montar um escritório? Conta para mim essa história. Vamos lá. Em 2007, eu entrei na faculdade em 2010. Em 2007, uhum. eu gostava sempre de desenhar, meu pai queria que eu parasse de zoar, né? Claro, eu era adolescente, e me botou no curso de AutoCAD. Aí eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura já em 2007. Com... Antes de fazer faculdade? Antes de fazer faculdade. Aí eu já ingressei no escritório de arquitetura, aí trabalhei em construtoras, escritórios de profissionais autônomos, e até algumas empresas aqui um pouco maior. 2015 2014 eu me formei, em 2015 eu já saí para o mercado achando que eu estava preparado para atuar pela minha experiência já. E você de sempre trabalhou durante a faculdade? Sim, sim, sim, Sempre em escritório de arquitetura? Sempre em escritório de arquitetura. Legal. E aí eu falei, pô, vou sair para o mercado porque eu já estou preparado. Mera ilusão. Porque hum. negociação, apresentação de proposta, lidar com o cliente... Mas vencer. você saiu para montar o seu próprio negócio, não sim, era mais para trabalhar para os outros? Não, não trabalhar para mim. Aí eu tinha um sócio, a gente iniciou a carreira com sócio, até para um para dar coragem pro outro, né? Vamos vamos, vamos vamos, encarar, né? Aí foi, só que ele era de uma outra cidade, aí a gente começou a captar clientes na minha cidade e a gente hum. dividia tudo meia a meio, aí o serviço ficava mais de um lado, menos do outro. Aí a gente começou a bater cabeça mesmo porque a gente sabe que é muito difícil mesmo. Você não aprende isso na faculdade, né? Não. Eu brinco que, no fundo, né, a grande maioria dos arquitetos, dos engenheiros, dos constru construtores em si, né? Eles são isso. muito mais gestores. E deveriam ter estudado a administração do que arquitetura e engenharia propriamente dito, né? Eu brinco, cara, eu não abro um AutoCAD para fazer um projeto, sabe o que é milênios? É milênios, é tipo assim, eu não sei para que eu aprendi a desenhar tão bem. E a não gente é isso, não né? tem isso, né? Falta essa base. Mas aí a gente, como empresários, bons empresários, a gente tem que estar se instruindo, né? Se educando. São Mas aí e aí? Como é que foi com esse sócio? Porque hoje você não tem mais sócio, né? Não, não tem. Então, foi, foi bem simples, ele é meu padrinho de casamento, meu amigo A gente viu que a gente estava fazendo as coisas erradas, da forma errada hum. Aí a gente rompeu, falou, olha, acho que não vai dar mais e tal tá Bem. e aí eu toquei sozinho aí minha cabeça girou a chave fazendo assim, bom se eu estava dividindo praticamente quase tudo com sócio eu consigo ter um estagiário para me ajudar então logo hum. depois que eu confio eu já peguei um estagiário para me ajudar que ele está aí até hoje que hum. é né, arquiteto e aí eu comecei a tar... ah ele já é arquiteto já se formou ah legal e aí eu comecei já a empreender né e uhum. arriscar muito também porque eu acredito que a gente no início de carreira a gente tem que estar é, se posicionando bem porque também é aquilo, né? Você começa a cobrar barato. Esse impacto gera é um resquício para você lá na frente. Seu cliente vai te procurar pelo preço, né? Uhum. Então, você se posicionando ali desde cedo bem, já cobrando justo para você ter uma lucratividade boa. E ter lucratividade, que eu falo, às vezes você tem que reduzir a margem de lucro para você alavancar seu negócio em pouco tempo. A visão no curto prazo, ela te deixa refém daquele lucro ali constante. Só que o lucro, ele é menor do que patrimônio, que é a marca que você está construindo. É mais importante você valorizar a sua empresa, a sua marca, você está construindo o seu legado Do que propriamente só o lucro ali no curto prazo Então foi essa a minha visão De ter uma um alcance maior De impactar mais clientes De conseguir mais projetos E tá conseguindo, por exemplo, eu montei escritório cedo Arrisquei mesmo Então hoje eu já tô com o escritório um pouco maior Então a gente sempre está com essa visão de valorizar a marca né, em si De estar tá criando mesmo um patrimônio Não só uhum. o lucro ali no curto prazo E conta para mim é, no meio dessa jornada, você deu certo, na né, é que hoje você está conseguindo ajudar outras pessoas, né? Quando você tem um contato com esses seus alunos, o assim, que, que você vê neles? Você vê eles muito mais perdidos do que você estava na época? Você vê eles menos perdidos? Qual é a sua percepção hoje das pessoas que você encontra assim, no mercado? É muito doido isso. Cada um tem um nível e um processo né, de... de de caminho mesmo. Alguns são mais desenrolados, outros nem tanto, mas eu acho que você tem um quadro aí que fala tudo, né? Só tem resultado quem faz. Eu acho que o cara que foca realmente em fazer, parar de dar desculpas, são os que mais têm resultados na carreira. Eles começam a botar realmente para funcionar o negócio, e fazer o mundo é dos fazedores. Então eu vejo que o pessoal tá perdido, sim. Eles têm dificuldade em negociar e gerar valor para cliente. Quando eles aprendem isso, eles viram meramente comerciais e perdem um pouco das relações humanas. Aí também não pode. Eu acho que é tudo um pouco dosado, né? Então, ah, então tá, então tem que vender, tem que ser negociador, entra no modo negociador e hein, acabou, <risos> né? Tipo, é aquilo, é aquilo, e pronto. Falaram que eu não tenho que dar desconto, então eu vou focar nisso. E acaba que vira no modo negociador, e também não é para esse lado também. Eu acho que tem que ter o um meio termo. E ter uhum. é humano, né? E a gente está aqui para se relacionar. Nosso diferencial, para mim hoje, é ser humano. É ser humano, você ter ali, porque. O perfeito encanta, mas o imperfeito conecta, né? Então, assim, nada é perfeito. Gostei dessa frase, como é que é? O perfeito encanta e o e imperfeito, o imperfeito conecta. conecta. Exatamente. Então, as pessoas estão vendo como a gente é de verdade, o que, que a gente faz. Então, eu falo com meus clientes aqui, olha, a gente está aqui no escritório do interior do Rio de Janeiro. A única certeza que você tem que ter é que vai ter problema. <risos> <risos> a única certeza que você tem que ter é que vai ter problema. Mas... Nós, como escritórios que a gente é, a gente está sempre errando menos, então uhum. a gente vai estar aqui para te ajudar em todo o processo. Eu falo que, tipo, uma multinacional tem mil engenheiros, dá o um recal numa peça que você tem que jogar um lote inteiro de carro para arrumar. Então, na construção civil, a gente lidando com toda essa informalidade, com várias pessoas para dar certo, então, assim, eu tenho certeza que a gente vai estar aqui para te ajudar. Ah, então, não bacana. tem essa parada de vender perfeição, né? Eu acho que isso não existe. É, isso é importante. Eu acho que vender a realidade para as pessoas é muito importante, né? É eu sim. falo isso porque eu trabalho com inovação, né, Lucas? Querendo ou não, quando a gente fala de construção seco, drywall, steel frame é muita inovação.